Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente Outro erro que as pessoas cometem quando querem emagrecer É o fazer o tal de jejum Irmão, sabe que na, religi na religião evangélica e talvez católica As pessoas fazem jejum para ter mais poder, para expulsar demônios Bom, isso é outra história Mas assim ó não faça jejum só achando que só por pelo fato de fazer jejum você vai perder um quilo, sendo que no outro dia você come comida à vontade e bastante, come arroz, feijão, carne, até encher a barriga, ou às vezes até dilatando mais ainda o estômago, porque se o culpado de aumentar os quilos do seu corpo for comida, só tem uma coisa que resolve, o tal da dieta e não jejum.